um método de treinar e tocar ao mesmo tempo. Portanto, exercito todos os dedos das duas mãos mas agora vou demonstrar, demonstrar só o primeiro com esta. Portanto, todos os dedos e ao mesmo tempo já é uma melodia. Portanto, o próprio exercício é uma melodia que permite tocar e cantar todos os louvores. Portanto, dentro de uma igreja, queremos louvar num dia ou dois. Qualquer pessoa está a louvar com beleza, com serenidade, com paz. Isto é muito harmonioso. Reparem.